Esse vídeo é para você que quer conhecer um pouco mais sobre o Auxílio Brasil e saber sobre o calendário de pagamento. Mas preste atenção porque até o final desse vídeo eu vou te revelar algo que nem o governo quer que você saiba sobre o Auxílio Brasil. Música Salve galera beleza Flip Marinho na área gravando mais um vídeo para vocês e sejam muito bem-vindos ao canal pensar para empreender e se você do outro lado ainda não é inscrito neste canal se inscreva e deixa o like nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar o calendário de pagamento do auxílio Brasil o auxílio que chegou para substituir o Bolsa Família. Lembrando que o pagamento da vez é de 400 reais. Mas até o final deste vídeo eu vou te revelar algo que o governo não quer que você saiba sobre esse auxílio. Mas é o seguinte pessoal eu sei que até aqui você já deve estar curioso para saber quando que você vai receber os 400 reais do Auxílio Brasil. Mas antes eu quero te passar um recado que vai te dar 100 reais no Pix logo na virada do ano. É o seguinte, pessoal, aqui no canto está aparecendo o arroba do meu Instagram. E se você ir lá no meu Instagram agora, você vai ver que está ocorrendo um sorteio onde eu vou dar 100 reais no Pix para três ganhadores. E para você participar do sorteio, basta você ir no meu Instagram, acessar o post oficial, conferir as regras e daí você já vai estar participando. E na virada do ano eu vou realizar uma live às meia-noite do dia 1 de janeiro de 2022 anunciando quem foram os ganhadores. Mas enfim pessoal, recado dado. Agora eu vou mostrar para vocês o calendário de pagamento para dezembro do Auxílio Brasil. E para você que ainda não sabe participar do Auxílio Brasil, deixar de receber o Bolsa Família para receber muito mais dentro do Auxílio Brasil, como que funcionam os pagamentos e quais os requisitos para você participar, eu vou deixar no primeiro link da descrição um site com um artigo completo onde mostra quais são os requisitos, como funciona o Auxílio Brasil, onde você vai receber os seus pagamentos e como receber. Então acesse o primeiro link da descrição para você acessar esse artigo e aprender tudo sobre o auxílio Brasil mas é o seguinte pessoal a partir de agora eu vou falar para vocês o calendário de pagamento por final de início das pessoas que estão participando do auxílio Brasil para isso eu estou utilizando a cola no meu celular e eu vou citar para vocês as datas de pagamento no dia 10 de dezembro o final de NIS de número um recebeu o pagamento de 400 reais e hoje. Quem tá recebendo hoje é quem tem final de niz de número 2, porque hoje é o dia 13 de dezembro. A partir de amanhã, no dia 14 de dezembro, quem recebe é quem tem final de niz de número 3. Quem tem final de niz de número 4, recebe no dia 15 de dezembro. Quem tem final de niz de número 5, recebe no dia 16 de dezembro. Quem tem final de niz de número 6, Recebe no dia 17 de dezembro. Quem tem final de NIS de número 7, recebe no dia 20 de dezembro. Quem tem final de NIS de número 8, recebe no dia 21 de dezembro. Quem tem final de NIS de número 9, recebe no dia 22 de dezembro. E quem tem final de NIS de número 0, recebe no dia 23 de dezembro. E olha só, pessoal, vou deixar aqui no canto da tela aparecendo todas as datas para você poder se atentar melhor e é o seguinte como vocês puderam ver vocês vão receber esse auxílio de 400 reais até mesmo antes do Natal mas é o seguinte pessoal não fecha esse vídeo porque eu ainda tenho um alerta para te falar sobre o auxílio Brasil são coisas que o governo não te conta mas que eu vou te revelar nesse vídeo mas antes eu tenho um recado muito importante para passar para vocês que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet e aumentar sua renda no final do mês. Olha só, pessoal, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria se você fosse capaz de ganhar 100 mil reais todos os meses só trabalhando pela internet? Você compraria sua casa, o seu carro, a sua moto? Estou exibindo algumas fotos aqui das minhas conquistas porque eu sou esse adolescente de 21 anos que já consegui a minha casa, o meu carro e a minha moto de uma maneira muito simples trabalhando pela internet galera eu trabalho com marketing digital eu vendo produtos na internet para pessoas na internet e ganho comissões por cada venda e isso me dá um lucro muito grande todos os meses foi assim que eu já consegui todas essas minhas conquistas e ajudar vocês eu fiz uma parceria com Alex Vargas que é um cara que ensina toda essa parada que eu já fiz só que ele é muito didático para qualquer um aprender a fazer o mesmo que eu já fiz na minha vida Então olha só pessoal a gente fez uma parceria e se você vir no primeiro link da descrição deste vídeo você vai acessar um curso gratuito que o Alex Vargas preparou para você para te ensinar como trabalhar no marketing digital sem pagar absolutamente nada por esse curso. É um curso gratuito feito por um dos maiores profissionais da área do marketing digital que vai ajudar você iniciante a começar neste ramo. Dá para faturar muito nesse mercado e eu estou ganhando mais de 100 mil reais todos os meses na internet. Mas é o seguinte pessoal, recado dado, eu estou voltando para falar para vocês o que, que o governo está escondendo sobre esse Auxílio Brasil? É o seguinte, pessoal, para quem está pensando que a partir de dezembro, depois que receber essas parcelas do Auxílio Brasil, vai continuar recebendo a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, está muito enganado. O governo ainda não decidiu de fato se a partir dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, você vai ser pago nesse Auxílio Brasil. Então as pessoas estão um pouco enganadas, achando que porque foi pago em dezembro, vão continuar recebendo nos próximos meses. A verdade é que a PEC de fato foi aprovada, mas por algum motivo ela precisou voltar para a Câmara para ser votada novamente. Então enquanto isso não ocorrer, vocês ainda não vão ter um cenário certo se vocês vão continuar recebendo em janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então fique atento às notícias, porque só se eles realmente votarem a PEC a favor e isso for aprovado, vocês vão continuar recebendo. Mas até então, esse cenário fica incerto e a única coisa que você sabe é que você vai ser pago agora em dezembro no calendário que eu mostrei para vocês. E outra coisa, pessoal, o cenário está tão incerto que os parlamentares vão entrar em recesso e se essa PEC não for votada até esse período, infelizmente a gente vai ficar sem respostas até o começo do ano que vem. Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. Isso é algo que o governo não te conta, mas eu estou contando para vocês, porque tem muita gente achando que a partir de dezembro vai receber todas as parcelas do Auxílio Brasil daqui em diante. Mas é o seguinte, pessoal, se esse vídeo foi relevante para você, deixe o seu like aqui embaixo, Deixa teu comentário se você gostou, se você não gostou, deixa teu comentário também para a gente melhorar nos próximos vídeos e deixa teu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque isso aqui é utilidade Pública. E é o seguinte: se você ainda não era é inscrito do canal Pensar para Empreender, se inscreva e vai assistir mais vídeos que está aparecendo aqui na tela, porque neste canal eu te ensino a ganhar dinheiro na internet com aplicativos que estão pagando de verdade. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, falou e até a cima!